Caralho, ficou, ficou, ficou mal bonitinho o chat com esses bichinhos brilhando aí, olha. não, não, não. Vai entrar. Qual é o aumentativo de centavo? Uai, centavão. Eu acho, né? Obrigadão aí, o Power Gui do Underline 667. Obrigadão pelos quatro meses de sub. famoso Power Gui desse é o famoso, né? Vou fazer você matar quem você ama? É uma ameaça mais eficaz que qualquer arma. Já cheguei puxando, já cheguei puxando Cês viu, né? Quezinho pro um lado, quezinho pro outro Pra puxar o cara O cara pediu pra tampar o mapa, mano, pera aí Deixa eu tampar Fazer a boa pro rapaz aqui Vou querer ter visão de onde ele vai startar, hein Toma, olha ah lá, já pra ficar ligado Já fica ligado, doidão Eu tomei já, viu família? Oh, o auto-ataque dela é da hora, hein, mano Interessante, mano Olha yeah. Que isso? Ah, Zé, ele dá pra dar um flash auto-ataque lá não, paizão? Caralho, eu tô main, viu? Eu tô main, tá? <risos> Caralho, velho, por que conta é ataque dando tanto dano, mano? Vem, vem, vem que eu pego, vem que eu pego Não, eu pego não Qual é a passiva? Vou tentar ler, hein, mano Os ataques de Renato marcam o inimigo por 6 segundos e causam 2% de vida Parece que dá mais dano, você marca o rapaz e dá mais dano, né? É, a única coisa que eu achei ruim desse campeão, mano, é que o range das skills dela, galera, é é muito de perto, né, mano? Tipo, comparado com essa Karma e a Jinx também, que tem dano de longe, os caras só vão me cacetando, mano. Renatinha é sup? 100% sup, velho. Salvei meu ADC? Meu Deus, se eu consigo dar um W nele, mano, fica no W do Shen! Relaxa que eu puxo ela pra nós, oidão. Caralho, o Shein tá pegando fogo, fi. Não tenta, Mastery, não tenta. Vai ficar ruim pro C, velho. Vai ficar feio pro C, Zé. Vai ficar ruimzão, mano. Para de tentar, Mastery. Nice, mano Pô, joguei mal no W Aquela hora na... Eu esqueci que tinha um Shen pra ultar minha Jinx, mano Se eu tivesse tacado um W naquela Zerin, mano Ela não morria Porque ela ia matar alguém e reviver, tá ligado? Contra a Jinx, hein, mano Mano, será que se eu ultar na fumaça da Akali Ela bate nela mesma e... E revela na invisibilidade, mano? Fica a dúvida no ar, aí né, desse questionamento Eu tinha que ter tacado o W na Zeri, mano. Pô, o cara empolgou. Não sei se precisava dele ter empolgado, velho. Pô, mano, a Zeri empolgou, velho. Dá W no AD, mano? Então, isso que eu vi que eu fiz errado, hein, galera? Eu tinha que ter tacado o W no ADC, tá ligado? Ó, tá aqui o W nele e ele fica pegando fogo. 5 sec, é 5 mesmo, né? Tá com a carinha de que o Mastery vai vir aqui, mano. O que, que a ult dela faz? Eu faço os caras bater em si, tá ligado? Nossa, deu ruim lá no mid, hein, mano Meu Deus, o Mastery ficou gigante, mano Misericórdia, o que, que aconteceu lá no mid, velho? Vocês viram que o meu ADC reviveu? Vem xal, vem xal Vai xal, vai xal W? Uh, errou Mas vocês viram que eu revivei meu ADC, mano? Isso foi legal, hein, mano Ezin! Toma W? Uh, aí close, hein, mano Caralho, olha eu jogando, mano Eu joguei muito clean, velho Eu consegui ultar os dois Eu dei o Q e empurrei um no outro, tá ligado? Caralho, foi muito clean, aí, Alguns aí acho que vai ficar meio brabo Mas vou fazer por ela, velho War out se tivesse um altzinho aqui, não é brincar, I want you to be so fried. Nice! Ela, ela matou então, ela reviveu. Da hora. Bora, família! Meu Deus, por que que ele morreu? Ué, ele não tinha revivido, não? Ou o bagulho é pra sempre? Ignite foi isso então, né, mano? Puta merda. Ixi, esse cara aqui é perigoso, mano. Ah, imagina nós matando ela, eu revive, hein, mano É, a Kali é foda mesmo, hein, mano Galera, eu nem queria falar não, viu Eu nem queria falar não, mas o Galinho tá na área, viu O Galinho tá na área aí, pra quem não ficou sabendo Eita, pô, isso aqui tá tá querer Meu Deus Ó oh, o Mastery, ó oh, o Mastery, ó oh, o Mano, o X-Ao não podia ter perdido esse dragão, bota fé Oi pai, aí, mano Aqui eu tô sentindo que o campeão ainda é bem normal, mano Botafé, mano eu achei que ele, ele, ele ia ter a sensação de que era mais roubado Mas tô achando ele normal, mano Ele é um tipo de boa Se pá que eu vou sentir que ele é roubado Quando eu der aquela ultimate E vou Master ele matar todo mundo, tá ligado? A minha ultimate vai ser um bagulho de game, tá ligado? Esse vídeo tá uma delícia, né? Só o suquinho E é sério que você não deixou o like E nem fez um comentário? Aproveita e já compartilhe o vídeo Eu morro aqui? Será, mano? Meu Deus, é a Jinx. Caralho, velho. Vocês viram o que, que eu fiz? Meu Deus, velho. Ah, Mano, quase que a Jinx deu IK na Karma só por causa do meu ultimate, velho. Pô, mano, esse Master ali tá muito folgado, velho. É, dá move speed esse W, né, mano? Eu tenho que usar ele mais vezes pra dar move speed mesmo. Descobri onde tá o safado. Vai dar TP, não. <risos> não vou deixar dar TP, velho. Gostei da malevolência do rapaz ali, mano. Só que ele tá sozinho, né? Mas gostei. Meu Deus, tá geral no Shen. Pô, mano. O que, que vocês acham dessa cala aqui, família? Mano, era pra nós estar fazendo, não? Meu Deus. Boa. X tá online, viu, mano? Meu Deus, eu fazendo os caras bater entre si. Ah, mano, cadê meu ADC, velho? Ah, mano, um auto-ataque o cara revivia o brother Ah, mano, faltou a Zeri antes com nós, mano. Pô, Zeri anda com nós, velho. Ah, mano, faltou a Zeri, galera. A Nico não confiou, teve isso também, né, mano? Pô, mano, isso aqui nós, pô, era o suquinho nosso, mano. Nós ia lançar a nervosa, mano, no momento ali, a nervosa. Manda o um salve do Ucla Marquinhos, por favor, Vou mandar a galinha. Deixa eu mandar um especial pro Galinha aqui, galera. Olá, que sou eu, Ucla. Tá salve aí, Galinha, beleza? Um salve do Oakland especial aí. Meu Deus. Utei! Olha eu fazendo esse bater, olha eu fazendo esse bater. Olha lá, ficou louco o rapaz lá, ó. <risos> Meu Deus! O Bastille vai matar todo mundo. Ah, eu dei o W no Shen, mano. Ah, mano, olha o Master velho. velho. Que que é isso, velho? Que que é isso, mano? Pô, mano, faltou um suquinho de quem isso aqui, hein, galera? Olha a caca, mano Tá, mas eu acho que essa Zelly essa vacilou no game, bota fé, mano Aquela hora que ela não acompanhou a gente O cara foi querer levar a T2 Aí essa última luta eu vacilei no tacar o W nela Puta que pariu <música> A side, a rack, a being, Ay, seat, a Made a couple bands on my side, it's only green. About to split a rack, I'ma skirt off on the scene. She's just another being, I don't fuck up with my seat. Hey, my my scene, I'm a looking clean. Hit a couple bands on my side, it's only green.